Nossa, eu só vi ele passando correndo Bom dia, está começando mais um Out no Canadá pra vocês Hoje a gente vai seguir viagem pra quem viu lá no vídeo da Paula Lá no canal dela, o último vídeo da viagem A gente veio parar em Calgary A Paula fez um vídeo né, passando por Calgary E nesse vídeo a gente vai partir daqui de Brooks, Alberta Pra Saskatoon, em Saskatchewan. O que você tá fazendo? Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. E hoje a gente está no Dinosaur Provincial Park, que é um lugar que impressionantemente não é muito conhecido pelas pessoas. Então agora vocês vão acabar conhecendo. A gente está partindo para Saskatoon daqui. E se você tá interessado em conhecer um pouco mais desse país maravilhoso, continua esse vídeo com a gente e. Check it out! lugar. É um grande grande canyon. Aqui no Dinosaur Provincial Park, é um lugar onde eles encontraram muitos fósseis de dinossauros por aqui e eles têm alguns em exposição e é um lugar cheio de canyons. Então eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Olha esse fóssil. Caraca. Cara. Eu acho que os caras encontraram o fóssil aqui e, tipo, só construir em cima, olha só. Olha isso! Isso é um fóssil de dinossauro real. Eles encontraram aqui. Making off, né? A gente filma o carro passando, depois tem que correr até o carro. Ai meu Deus do céu Vocês só veem a parte bonita, né? Vem, mais osso dos bichos Olha yeah. os ossos do bicho Gone for lunch. <risos> Era aquele bichinho ali, ó Aquele bicho ali, ó Era ele que tava aqui já há duas horas, no absoluto nada. Ó, como vocês podem ver, não tem absolutamente nada. E a gente tá ouvindo sertanejo já faz duas... A Canada Trip é um oferecimento da ILAC English Schools, cursos de inglês em Vancouver e Toronto, no Canadá. Para saber mais, entre em contato hoje mesmo com a Too Travel. E agora a gente deu uma paradinha aqui rapidinho. O Tim Hortons mais próximo da gente tá indo uma hora e meia daqui. A gente tá no meio do absoluto nada e a gente parou para fazer X, usar o banheiro e carregar os computadores para a Paula começar a editar vídeo enquanto a gente dirige. A gente já tem mais, mais ou menos 3 horas até Saskatoon e vamos seguir viagem daqui a pouco. E aí, vocês estão suaveiras? Tá um frio. Quantos graus tá agora? Agora tá 2 graus agora. 2 graus. Leva os bichinhos pra fazer eu vou fazer X também. Sonho, ir pra Nova York Disfarçando as evidências Lua de cristal, que me faz sonhar Me amando em São crianças como você Olha as palminhas dançando em cima do Come. Nossa, eu tomo no medo. Ah. Apesar de terem comido minha queijo quente. <risos> mostra aí o que a gente pegou aqui. A gente pediu bom. um negócio muito parecido. A gente pegou um grilled cheese. Hum. E eu peguei um grilled cheese com bacon. Aí eu achei que aquele laral o meu. Eu comi metade ah. do da Paula. Ela tá triste. Eu um hum. Isso e é muito bom. Esses, esses donuts assim, pequeninhos. Vem batata. Eu peguei essa caneca. Do Canadá, é especial. E tem mais um dano aqui ainda. Tipo, a galera tá tem fome mesmo, Bom, almoçamos. Tim Hortons, obviamente. né? Tem como ser mais canadense do que tomar café da manhã ou almoçar no teams? É. Não tem. Agora a gente tá partindo pra Saskatoon, mais duas horas de estrada. E a gente vai ficar na cidade hoje e amanhã. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco de como que é uma cidade no meio do país. Saskatoon, Saskatoon. Sascatum. Rapaz, eu tô cansado, hein? Foram quase 5 horas de viagem. A gente não foi na cidade ainda, a gente vai amanhã porque a gente vai passar o dia aqui em Saskatoon. Então vamos fazer o check-in aqui do, do RV Park, dar a descansada, dormir e amanhã ir para a cidade. Que bom, tá fechada a loja. Ah, conseguimos ligar tudo do RV. Babi Babs tá morrendo de frio. Nossa, mano, tá frio pra caralho, morrendo de nada. É, a mulher do camping não tava aqui pra gente fazer o check-in. Aí ah, tem um telefone pra você ligar pra dona do camping. A dona do camping, tipo, tiazinha, mano, de boas, assim. No, dear, you just pull up your car wherever you want. I'll give you a nice stall. Number 13, just go. You have water, you have electricity, you have everything you need. Aí eu fiquei tipo, tá bom, tio? Aí ela, eu não tô aí agora? A hora que eu chegar eu bato na sua porta e você paga, não tem problema. <risos> a galera é despreocupadaça, tipo, não, para aí, depois a gente resolve, vai lá, vai lá. Enfim, agora a gente vai descansar. A gente vai tomar um banho. A gente vai tomar banho, né? E os cachorros brincando aqui já. Vou deixar os dois brincar um pouco. E até daqui a pouco. Tô aqui dentro do ar, -vi, coloquei um... Cobertor, <risos> porque tá frio. Eu já liguei o aquecedor, mas demora um pouquinho para esquentar o carro, então tô que com esse negócio, porque, nossa senhora, tá frio hoje, hein? Meu Deus, e para é que tá tipo 6 graus, então nem é assim super frio, sabe? Mas a sensação térmica tá bem gelada. E eu tô aqui no computador organizando os arquivos, ó, passando os arquivos pro HD externo. Todos os arquivos da viagem, eu tô organizando aqui em pastas pra ficar mais fácil de editar. Eu tô aqui editando o vídeo, né? Olha esses dois. <risos> Mas é um dengo. Então os dois aqui em cima de mim. Tô aqui no camping e olha que banheiro limpinho que eles têm aqui. Tem um chuveiro aqui. Super novinho, ó. Tudo limpinho. Você tem que colocar a moeda aqui. E aí vai contar quatro minutos. 2 dólares E aqui tem uma espação, ó Pra você se trocar, colocar suas coisas Tudo reformadinho ó De madeira ali em cima Super limpinho ó. Impecável de limpo Olha Mano, pizza, velho I'm so happy Pizza, mate, moleque Vai tirando o Saskatoon Moleque Vai tirando o Saskatoon, velho No México, o Saskatoon não é o que o bagulho fica louco, fi Olha aí, mano Quer dizer que você pediu uma pizza No mano, camping, no meio do nada Eu tô muito feliz, velho O maluco trouxe pizza mesmo, velho Moguerinha suave no camping. Cissa, eu tava com frio, tadinho. <risos> Olha o nível, eu tô, tipo, tô indo pro Alasca Nem tá tão frio assim, tipo, a gente já pegou pior, né? A gente vai finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem de Alberta pra Saskatchewan. A Sasquatch One. Sasquatch one. A, <risos> gente, a gente nunca consegue falar. Tomou Algumas... até bronca do Matiasinha hoje. Tomou bronca. Algumas coisas que eu não comentei ainda nesse vídeo, deixei para o final para comentar com vocês. Duas coisas aconteceram durante a viagem hoje. A primeira delas foi que tinha um carro de mudança da U-Haul parado no meio da estrada. E aí, como todo bom canadense aqui, a galera sempre que vê algum carro. Parado assim na estrada Eles param pra te ajudar e te perguntam se tá tudo bem com você Antes de seguir viagem né Quando tem algum carro parado na rua assim Isso aconteceu com a gente uma vez Voltando de Banff E um canadense parou pra ajudar a gente Que a gente tava no meio da estrada e puxou o nosso carro de volta Enfim, isso é uma outra história Mas eu quis retribuir o favor E eu parei pra perguntar também se estava tudo bem E era um casal de velhinhos Eles estavam se mudando de Alberta pra Ontário E eles estavam usando um mapa de papel Pra chegar até Ontário e aí eles simplesmente ficaram perdidos Eles não sabiam onde eles estavam no mapa mais Aí eu fui lá, abri o GPS e coloquei exatamente onde eles queriam ir Eles estavam indo pra Regina, dormindo em Regina, aqui em Sasquatch 1 e, e consegui ajudar eles, eles ficaram super felizes e tal Então essa, essa foi a primeira coisa que aconteceu no dia A segunda é que a gente conheceu uma tiazinha de gente boa pra caramba. Ah, viu, ótimo. viu que a gente tava com o um Arvi ali parado no estacionamento do Tim Hortons e começou a puxar um papo com a gente também. Ela nasceu em BC. E aí tá morando em Sasquatch o ano agora. E ficou, tipo, impressionada com a viagem, não sei o que e tal. Então assim, essa viagem tá sendo muito bacana. A gente tá conhecendo uma galera legal pelo caminho. E aí você acompanha agora a continuação dessa trip lá no canal da Paula beijo pra vocês, não deixa de se inscrever, dá o like aqui embaixo, comenta e compartilha. Tchau. Tchau. Este vídeo foi um oferecimento da Casa Vancouver e Casa Toronto, serviços de acomodação estudantil no Canadá. Tá fazendo 5 graus, tá falando aqui que vai nevar hoje à noite. Então o nome da fruta é o nome da cidade. Nossa, Nossa tá bom Tá dando uma nevasca bizarra. Eu acho que o camping vai estar coberto de neve, não sei. É o caminhão de petróleo que apotou? Caralho!